Olá! No vídeo de hoje é o fim da montagem do F450. Hoje irei montar o GPS à haste, ligar o GPS à controladora, colocar o plate superior e apertá-lo ao frame, dar uns pequenos ajustes e assim fico o F450 montado, pronto para depois seguirmos para a configuração. E já sabem, se gostaram do vídeo, demonstrem, subscrevam se, se ainda não forem subscritos. Compartilhem com os vossos amigos porque a informação é bonita mas é compartilhada E bora lá montar o resto que falta no F450 Aqui para, para o plate superior ficar no sítio tem que meter primeiro o GPS Este é o meu plate que eu uso este plate veio no frame que eu comprei. que Eu comprei um frame de reserva porque já parti braços do, do drone. E o que eu fiz foi meter o GPS, apertá-lo aqui em baixo. Fazer aqui o aperto, meter aqui o parafuso, meter aqui a haste. Como vocês veem esta haste, quando eu comprei o GPS, o GPS estava aqui nesta zona mais ou menos. Ele foi partindo consoante as quedas. Aqui vocês metem a haste, apertam ali, para deixar um aperto definitivo. E depois aqui enrosca. Que é para ele não ficar seguro. Aqui em cima. Atenção que isto já vem com uma, espuma, uma borracha que tem cola dupla face da 3M. Para vocês apertarem nesta peça aqui. Depois esta peça vai apertar aqui nesta zona. Não deem um o aperto final depois temos que andar à procura ainda do Norte. Aqui o GPS tem que saber onde é que é o Norte. Depois isto vai ficar com esta seta a apontar mais ou menos para o um motor Mas isso na altura depois eu explico. Deem só um aperto suficiente para ele não saltar fora. Depois é dar aqui umas voltas ao fio. Apertar aqui com as fitas de aperto rápido. Passar por aqui os fios, o GPS passar aqui por este braço, aqui. vou passar aqui por este braço e fazer as ligações. Convém fazer agora antes de apertar o plate superior, porque depois quando isto estiver no sítio há mais dificuldade em conectar os fios à controladora. Porque ficamos com pouco espaço e eu já tive de fazer isso algumas vezes e durei bastante tempo a conseguir ter e poder conseguir encaixar isto tudo no sítio. O resto depois se encaixa aqui. isto Não há que enganar. Só tem um sítio para pôr. Este depois é apertado. Depois é só apertar os parafusos. Os quatro parafusos de cada braço. Não esqueçam. Eu usei uh, cola de roscas. Este é permanente, mas também é só pôr uma pinguinha. Isto resolve. Mete-se na ponta dos parafusos, aperta-se e ficamos com o nosso freio fechado. E quase pronto para depois passarmos à configuração. Entretanto vou agora pôr os parafusos. Para molhar a pontinha do parafuso. Irem enroscando. Fazer esta operação para todos. Se tiver a gostar de entrar, não esforcem. Tirem o parafuso e tentem no... voltar a roscar, porque eu posso estar a entrar em cabalitado e depois maior a ruscar. Aconteceu-me num braço, um dos braços eu moí um parafuso. Para apostaram em entrar, a desenroscar, e voltar a enroscar. Ora, não têm o aperto final, metem-nos todos e depois no final é que dão um aperto. Hum que é por causa disto isto poder ajustar-se e só depois é que a gente dá o aperto e isto fica aqui 5 estrelas agora vou apertar todos os parafusos e já volto Ora, já apertei todos os parafusos mais uma dica aqui no GPS quando meterem isto façam com que ele consiga tombar para um lado que não esteja aqui a estrovar aos braços vou para a frente eu tenho a tombar para o lado porque depois que na configuração vamos precisar deitar a haste do gps porque o gps vai ficar a estrovar durante algum momento mais outra dica é meterem aqui o velcro aquela parte áspera deste velcro não é? O porem aqui e na bateria colocarem aqui o, o macio para quê? para depois eu chegar aqui Deixa eu puxar aqui só o gps chegar aqui depois temos de descobrir qual é o centro de gravidade dele. Pôr esta fitinha que é precisa. E assim já podemos andar com ele no ar sem ter tendência de escorregar a bateria e depois vai-nos dificultar e até pode cair o drone por causa da bateria estar a desapertar-se. E metam aqui também um bocadinho de velcro daquele macio. E no Lipo alarme, metam aquele que é áspero, que é para depois ligar aqui o Lipo -alarme. e ficar aqui encaixado, e assim não cai, nem anda aqui a bater nas hélices. E conectamos, e está aqui sem estrelas. Como vem agora aqui as luzes a pescar, já é vermelho e azul. O vermelho quer dizer que a controladora não está armada e o azul tem a ver com o gps. Como está a pescar está a dizer que o gps não encontra satélites. Para está aqui a montagem toda feita. Eu vou deitar aqui o gps. Que eu vou tomar agora. Não apertem tudo já no gps aqui em cima. Depois vamos ter que procurar o norte. Vou dar aqui uma voltinha para vocês verem como é que ele está. do motor. as que apertam o motor. Vocês estão a ver isto assim. Porque eu usei desta fita cola. Pus em baixo. Achei engraçado. E a gente assim de baixo quando vimos as fitas amarelas. Andar ali o drone. Isto a uma certa altura a gente mal consegue ver. E assim temos mais pontos de referência para encontrar o drone no ar. Ora, visto agora assim de lado. Ora, agora vamos ver a rotação dos motores, para ver se a rotação está toda certa. Mas primeiro precisamos de bindar o receptor com o rádio. E o que é que é preciso fazer? Antes de desligarmos o drone, o receptor traz esta chave. Esta chave que é para quê? Para ligar aqui neste... Este, neste espaço que até diz aqui B traço VCC. Ponto. Fazemos isto. Ligamos isto ali naquele espaço vazio. Conectamos o drone. Está a funcionar. Carregamos aqui no binding. Ligamos, ele automaticamente vai conectar-se ali ao rádio. Depois do binding estar feito, desligamos o drone. Retiramos a chave. Voltamos a conectar o nosso drone e ele deixou de estar à luz a pescar para ficar uma luz permanente. Isto quer dizer que está vindado com o rádio, porque aqui também no rádio depois aparece aqui umas informações que até vai mostrar aqui baterias e assim temos a certeza que está bindado. Vocês podem fazer tudo o que quiserem porque não vão conseguir ligá lo porque ele nem sequer está configurado. Depois temos vindado o rádio, desligamos e vamos meter um bocadinho de fita-cola, eu vou usar aqui esta fita-cola aqui umas tiras e assim talvez um bocadinhos ora meti a fita cola e o que é que eu vou fazer? eu vou ter que pôr isto a funcionar não façam isto com as hélices isto é perigoso tenho que ver a rotação para onde eles estão, que isto tudo tem sentido de rotação diferente uns dos outros. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um bypass para conseguir funcionar com os motores, mesmo não tendo configuração. O que é que eu tenho que fazer? O rádio tem que estar ligado. Acelero tudo no máximo. Ligo aqui a bateria. Aqui... Isto vai ficar a piscar como se fosse um carro de polícia. É um TINONI. Voltamos a desligar. Voltamos a ligar, ele faz este pi mais separado, quer dizer que está pronto o nosso bypass e desaceleramos porque ele vai fazer outro pi. A partir de agora, cada vez que a gente mexer aqui no gimbo, os motores vão girar. Este motor vai ter que girar para dentro, o número 1, um. vamos olhar para ele, ele tem que fazer este movimento. está a fazer este movimento está a funcionar bem. Espero que seja perceptível no vídeo que ele está a girar como deve ser. Está a fazer este movimento para dentro. Agora vamos ver este. Este não. Este está a girar para fora. E este tem que entrar para dentro girar para dentro. Como veem, ele está a fazer o contrário. Eu quero que ele faça isto. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que vir ao o contrário. Venho aqui aos fios. Isto está para trocar a mão. Troco a posição só destes dois. estava ali, vou metê-lo agora ali daquele lado. Eu estava no meio, vou meter deste lado. Pronto. Assim, faço com que ele altere a rotação do motor. Experimentando agora. Como vê. Como se vê, ele está a andar assim, está bem. Ora, aqui atrás, vou aproveitar a fita cola. E vai-se fazer o mesmo teste. cola Estes, o número. o número 4 e o número 2, tem que fazer este movimento. Tenho que fazer este movimento, os dois, para ficar a funcionar como deve ser. Ora, vou, vou ver aqui o número 4. Pronto, este número 4 está a girar assim. Está bom. O número 2. O número dois também está a girar assim. Se tiver algum deles também a girar ao contrário. É trocar só dois, os dois conectores ali por baixo no Esca e ficamos com, com a rotação certa. Não se esqueça. Atrás. Eles têm que fazer este sentido. E à frente. Eles têm que fazer este sentido. E assim estamos prontos. Para configurar a nossa APM. A partir de agora. Os meus próximos vídeos. Será a configuração do rádio. Depois a configuração da APM. Fazer os primeiros voos. E depois voltar a configurar a ajustar alguns campos e até já